Você está pronto para aprender a fazer essa delícia de doce de leite? Aquele que você cozinha lá tá na panela de pressão, todo mundo diz que é fácil, mas se você tem lá seus receios, suas dúvidas, vem comigo que eu vou te ensinar todos os truques para você fazer essa delícia. É isso mesmo, hoje a gente vai fazer a receita mais fácil desse canal. Eu sei que eu sempre falo que a receita é muito fácil, blá blá blá blá, mas assim. A de hoje, ela bate recorde, porque a gente precisa apenas de quê? Uma lata de leite condensado e uma panela de pressão. Se você tem medo de panela de pressão, pode dar uma opção para fazer sem panela de pressão, mas assim, demora um pouquinho mais. Pouquinho, bastante. E se você já gosta desse tipo de receita, não esquece de dar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque a gente tem receita gostosa aqui toda semana pra vocês. Então, vamos começar! A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar a nossa lata de leite condensado, a gente vai tirar o rótulo, se for daqueles rótulos de papel, e a gente vai lavar ela muito bem lavada. Só isso. Eu tenho aqui minha panela de pressão, que eu já enchi com água, e a gente precisa colocar água o suficiente para que a água cubra a lata de leite condensado. Isso é importante. Aqui eu vou fazer o quê? Pego minha lata, coloco dentro da minha panela, e vou tampar minha panela. Agora a gente vai ver o tempo. Qual é o tempo tá, que eu vou deixar essa lata aqui cozinhando dentro da panela? Eu vou deixar ela aqui cozinhando a depender do meu objetivo. Por exemplo, se eu quiser um doce de leite aquele mais liquidozinho, bem clarinho, eu deixo de 15 a 20 minutos. Se eu quiser aquele doce de leite já no ponto de comer de colher, eu vou deixar meia hora. Se eu quiser aquele doce de leite no ponto de corte, eu deixo 40 minutos. Mas esses 40 minutos não é contado do tempo que eu coloco minha panela no fogão, é contado do tempo que minha panela pega pressão. Pegou pressão, aí sim eu ligo o timer. Entenderam? Ah, time, tá, mas você falou que se a gente não tivesse panela de pressão ou não quisesse usar a panela de pressão, você ia ensinar outro jeito. Qual outro jeito? Você vai pegar essa lata, é de vai colocar dentro de uma panela normal, vai cobrir ela totalmente com água, a mesma coisa, e vai ligar o fogo e vai deixar ela cozinhar por 5 a 6 horas. Sim, demora muito. Por isso que a panela de pressão ajuda nessa hora. E de novo, essa água, ela vai secando, porque você vai deixar ela no fogão muito tempo. Então, à medida que ela vai secando, você vai ter que ir reenchendo, para que durante todo o tempo de cocção, ou seja, 5 a 6 horas, a água esteja acima da lata. Então, tá aí uma solução para você que não quer ou não gosta de usar a panela de pressão, ou não tem, dá pra fazer, só que demora mais um pouquinho, um pouquinho, coisa pouca. Eu vou agora levar minha panela pro fogão, eu mostro para vocês assim que estiver pronto. E essa é a minha lata depois de cozida, o que foi que eu fiz? Como vocês viram, eu botei na panela, levei a panela para o fogo, no meu caso eu deixei cozinhar por 35 minutos porque eu queria que o meu doce ficasse bem firme, mas não ainda no ponto de corte, se vocês querem descobrir o que é que eu vou fazer com essa delícia de doce de leite, aguarda que semana que vem eu te mostro e eu deixei minha lata esfriar. A lata cozinhou, você desliga o fogo, tira a pressão, tira a pressão completamente antes de abrir a panela, mesmo sempre que panela de pressão é um negócio que requer cuidado. Então... Tirou a pressão toda, abriu a panela, coloca a lata para esfriar. Se você abrir essa lata quente, ela vai espirrar na sua cara um doce quente com pressão e você vai direto para o hospital. Então, vamos lá. Estou fazendo terrorismo, entenderam? Espere a lata esfriar. E agora está aqui minha latinha. Depois de fria, a gente vai abrir junto e ver como ficou. E agora a gente vai fazer o que? Controle de qualidade no nosso doce, né? Lógico, pra saber se o negócio ficou bom mesmo. Porque... Você acha que isso daqui tem como ficar ruim? Ah. Fala pra isso. Senta, tá? Olha, eu vou falar. Se esse não é um dos melhores doces de leite da vida, eu não sei o que é. Comenta aqui embaixo, se você concorda comigo, porque isso aqui é bom demais. E se você gostou de aprender essa receita, um beijo e até a próxima.